Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma forma rápida como você vai é, desativar a função de pagamento por aproximação do seu cartão Nubank, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, lógico, né? Entrar aqui no cartão, aqui no aplicativo. Alguns precisa de senha, outros não, dependendo da configuração que você fez aí no seu, no seu app no seu, do seu celular, né? No meu caso aqui precisa de senha, eu vou digitar. Já digitei e tô dentro aqui do meu, do meu aplicativo. Aqui dentro do meu aplicativo você vem aqui, ó, cartão. meus. No cartão você vem na opção que tá aqui embaixo, a única que eu tenho aqui no caso. Quando entrar nessa tela aqui, ó. Vocês vêm em configurações, nessa página aqui vocês vão observar que tá ali ó, configurar cartão, compras por aproximação, é só você dar um clique aqui, vai abrir essa tela, desativar conta class, desative para não permitir compras com conta class, ou seja, por aproximação, você vai dar um clique aqui nesse azulzinho, desativar, pronto, já tá ali desativado, ok? Então, se o vídeo foi útil para você, você deixa o teu joinha. Se tiver alguma dúvida a mais aí, deixa nos comentários. Né? O comentário é muito importante também para alavancar o vídeo, nem que seja para você agradecer. Tá ok, pessoal? Se não é inscrito e gostar do canal, nosso canal, é um canal bem diversificado, um canal de tutoriais diversificado. Se inscreva, dá essa força também para nós. Eu te agradeço. Um abraço e até a próxima.